E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, eu tô aqui pra mais uma novidade do Clash Royale Meu Deus do céu, que loucura um... que pique é esse? Mano, hoje, mais uma vez a Supercell dando um tapa na cara da sociedade Porque, manos, temos novidades épicas Vem comigo, acompanha o Gordinho nessa, cara, se liga Temos o modo desafio, a gente, te torneio, agora tem desafio, meu Deus! Mano, se liga, temos o torneio normal, a gente vem aqui, clica, cria torneio, show, padrão. O que nós já conhecíamos está preservado. Porém, agora temos o modo desafio. Temos o grande desafio, o desafio clássico. Como que vai funcionar? Os dois vão funcionar. Vão! Uau, uau! Meu Deus! Os dois vão funcionar da mesma maneira, tá? Só que a diferença é que um custa 100 gemas pra entrar e vão ter mais recompensas, incluindo ouro e cartas, e. O, o desafio clássico, que custa só 10 gemas pra entrar, então todo mundo vai poder sempre ficar participando de desafios e custa aí e, é, e ganha menos recompensas, é lógico. Mas enfim, como você vai. Como é que vai funcionar esses desafios? Mano, se liga, eu vou fazer um teste. Uh, yes! Vou gastar todas as minhas gemas em um dia. Enfim, vamos entrar aqui no grande desafio para vocês terem uma noção de como que é. Você clica aqui vocês já, já vão dar uma olhada. Quando você entra, você gasta a sua 100 gemas, tá? Se você perder todas as batalhas, você vai ganhar, no mínimo, prêmio garantido de 1.500 de ouro e 20 cartas. Se você não ganhar nenhuma batalha desse desafio, você vai ganhar isso. Então, já tem um prêmio de consolação para você para não ficar saindo no preju. Só que se você ganhar 12 vezes, 12 vezes... No desafio, não são seguidas. Você tem o direito aqui de 3 derrotas, tá? 3 derrotas. Chegou na terceira derrota, acabou o desafio. Esse desafio aqui, então, se você ganhando 12 vezes, você completa ele. Se você completar as 12 vitórias, você ganha 22 mil de ouro e e 1.100 cartas. Com 100 gemas, você consegue até 1.100 cartas. Velhos, velhos. Sendo dessas 1.100, 11 pelo menos épicas... 110 raras, no mínimo Então vou entrar aqui para vocês entenderem como funciona Entrei, paguei 100 gemas e estou aqui Eu posso vir aqui no menu de batalhas E aqui vai ser uma batalha geral Todo mundo que está no grande desafio Não necessariamente só os caras do seu clã tá? Então todo mundo que está aqui no grande desafio Já vai estar tá participando Então eu posso vir aqui e realizar batalhas Então eu tenho que ganhar 12 vezes Eu tenho o direito de 3 derrotas Eu ganhei uma, perdi uma Ganhei uma, perdi uma Ganhei uma, perdi uma. Então eu tenho três vitórias e três derrotas. Então, consequentemente, cada vez que você ganha, você vai aumentando gradativamente o seu prêmio, beleza? Então vamos lá, vamos tentar ganhar uma aqui. Será que eu encontro alguém para poder batalhar? Faremos o teste agora, vamos ver se eu consigo alguém aqui para batalhar, porque estamos no aplicativo Desenvolvedor, tem poucas pessoas que têm acesso. Então eu preciso de alguém que tenha acesso para batalhar comigo agora. Vamos, 11 segundos, 10 segundos, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 10, 2, Enfim, não consegui ninguém. Mas, como eu estou no aplicativo de desenvolvedor, eu tenho vantagens. Eu tenho vantagens para ajudar vocês a entenderem como funciona. Você já entendeu? Ótimo. Galera, então eu simulei aqui algumas batalhas, tá? Só no aplicativo de desenvolvedor para vocês entenderem como funciona. Então, o que, que aconteceu aqui, só numa simulação? Eu fiz aqui e digamos que eu tenha ganhado aqui 7 batalhas, não necessariamente seguidas. E tenho aqui duas derrotas. Então, olha aqui. Se eu ganhei 7 batalhas, aquele meu prêmio que era de 1.400 de ouro passou para 6.700. E eu já tenho eu já tenho garantidos aqui 330 cartas. Ele mostra pra mim: na minha próxima vitória, eu aumento no meu prêmio mais 1.700 de ouro e aumento mais 90 cartas. O problema é que eu já tenho duas derrotas, né? Eu não batalhei, mas enfim, eu já tenho duas derrotas aqui. E se eu perder mais uma eu vou ser eliminado, se eu ganhar, eu aumento meu prêmio, então eu vou perder aqui só pra vocês verem como é, então galera simulando aqui como se eu tivesse conseguido 7 é, vitórias no desafio, e totalizando aqui foram 10 batalhas, né? teoricamente, porque foram 7 vitórias e 3 derrotas, o que totalizou pra mim 7.600 de ouro e 330 cartas, um baú como se fosse o baú de torneio e 330 cartas garantidas nesse baú dessas 330, você pode clicar nesse izinho e ele te mostra pelo menos 3 épicas e 33 cartas raras, então show de bola você aí que estava reclamando que não tinha como participar de torneios, ai ah, meu deus nunca tem torneio, não consigo entrar meu deus cara, agora você pode gastar suas gemas em paz, você que tem aí algumas geminhas prepare-se você vai gastar todas porque é, não tem um tempo limite antes que eu me esqueça de falar aqui tem que falar das, das informações não tem um tempo limite, então uma vez que você paga 100 gemas, você só vai é, acabar na hora que você Perder três vezes, então ou você ganha as 12 para terminar ou você perde três, independente da ordem, beleza? Então é isso, vamos abrir aqui para gente quem consegue de novo. Ó. Grande desafio: sétimo, sete vitórias, 7 vitórias, 7.600 de ouro, Goblins Lanceiros, Cavaleiro, Gigante Real, Servos, Goblins, Esqueletos, Morteiros e Coletor de Elixir e Golems. Então garantido aqui aquelas cartas raras e as três cartas épicas. Conseguimos aqui 7. Eu não sei se tem alguma conquista relacionada a esse desafio. Mas são novidades que a Supercell tá implementando pra gente. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like lindo, maravilhoso, nesse vídeo. Se inscrever no canal, caso você esteja me vendo pela primeira vez, gostou do que tá vendo. você gostou de mim, você veio é bonito. Deixa o seu like, se inscreve, é nóis. Falou, um grande abraço do gordinho. E até a próxima. É!